Beijo para ah, ele. Nice. Life, be dream. Life, be could... dream. Olha o trechão. Tem dois em mim, mano. Tem dois em mim, mano. A Kali. Nossa, a Kali morreu e matou, mano. Consigo me mexer, ah, mano, eu não consigo me mexer, viado. Ah, mano, eu não consegui me mexer, velho. Peguei mais essa luta. Acho que eles ganharem a luta lá, ó. Ganha, ganha. Se botar a perninha dela, mano, tem que botar a perninha dela. Vai, ratinho. Pacho. Ai, morreu. Ô, galera, eu, eu tomei muito CC, velho. Que que é isso, velho? 479 de controle de grupo, velho. Pô, a gente faz Baron, mas... Faz. Eu eu vou, vou dar Chase neles. Nossa, Marquinhos, meu Deus do céu, puta que pariu, o que que foi isso, meu Deus? Acontece, fazão, quem tá disposto a achar acontece. que se molhar. Acontece, acontece. Ei, casicão, safado. Que isso? Olha o tamanho do pinto do baro família! Olha. É. Caralho! Alguém okay, viu, mano? O campeão mais feliz o cara é, velho. Ah, menor do campeão? É, tipo, ah! tem medo atulante, velho. Né? fiz merda Eu ia usar a trinket e usei arauto lutar agora? Foda-se Agora não vai levar esse mid, velho A Kali podia ficar mais on-wave, hein, mano A briga foi feia É pra poder acelerar meu farm, tá ligado? Acelerar o objetivo Basicamente é Eu era alguém que acreditava só no bem Lutava e buscava o certo como nem Pra eu snowballar mais rápido, Nossa! Tá Vai apertar os botão aí, vai apertar os botão Eu não vou desistir de vocês, velho Na real, cada um Quebrada. por cima eu quero te Caralho. Valeu Notzeu, brigadão pelo sub, meu lindo Alta em flash, mas vou jogar pra você. Ó, oh, vamos um caminhão Eu morro, eu morro, mas se você matar eu tô feliz Fica, fica, nas, é bombas, fica nas bombas, fica nas bombas tô aqui, Já põe já todos os meus bombinhos enquanto o cara me dá auto ataque de mil Toma Puta que pariu, velho Carai, viado, é normal esse cara fazer isso, velho É normal, bem vindo a... Bem -vindo eu a não, eu dia não dia podia, dia, eu ó. não Oh, Aí. rapaz, isso aqui Olha o Pamonha, olha o Pamonha, olha o Pamonha. Tô deitando ele. Não tô. Ah, a Pamonha! Aí é sacanagem do Pamonha, mano! Mata ele, Netinho! Pô, Cara, não? Você vai morrer. Matou, se matar o Pamonha tá bom. Tá bom tá Matamos bom. o Pamonha. Matamos o Pamonha, mesmo. Caralho, velho. Será que o Pamonha ficou fingindo que não tava vendo, galera? Será? Apareceu não apareceu, velho? E ele tava só ali piso olhando a gente ah, no, pelo Apple Watch dele, né, mano? pode nada. Pra quem tá chegando a live agora, galera, os caras revolucionou o cenário do Ghost, <risos> mano. A sai que é o Pamoinha, o amigo dele tava no Discord com ele e falou que ele tava dando Ghost pelo Apple Watch, mano. O cara, ele tá mexendo com o mouse, aí ele olha no, no buço, aí ele mexe no mouse, olha no pulso do, do, tá ligado? Do Apple Watch. Caraca, Os cara revolucionou é. o nível do Ghost, mano. Pelo eu, Apple Watch, o cara eu. já mexe no mouse e vai vendo, mano. Você nem dá autotab, velho. É véio. brabo, mano. Pamonha, filho da mãe, mano. Pô, Pamonha, se puder fechar a live, mano, nesse próximo game máximo respeito, pai. E o Pamonha falou, ó, joguei com tua live mutada. Ah, jogou com a live mutada, mas ela tava aberta, né, no Apple Watch lá. Puta merda, Pamonha. Pelo menos nós tá bote, dá pra tampar mapa, vai. Eu tava ouvindo, Mylon? Sim? Aprende a buildar. Faz todo jogo que você for fazer, você faz Força do Vendaval, Lorde Dominique e Gume do Infinito. Se você não precisar de penetração, você faz Vendaval, é... Canhão Fumegante e Gume do Infinito. Você vai sempre fazer uma dessas duas builds. Nunca mude. A menos que você precise de Corta Cura, daí você pode fazer de segundo item o Lembrante Portal. Mas o Gume do Infinito precisa ser o seu terceiro, obrigatoriamente. E se precisar de penetração, precisa ser o seu segundo item, obrigatoriamente. Presente. Isso mesmo, galera. Toma. Salva esse clipe aí pra tu sempre lembrar na hora de buildar de... Aulas, aulas, hein, galera. Kenzy, pode dar dicas de como perder Entendi. o medo de jogar ranked? Eu vou, vou tentar tirar esse seu medo com uma simples fala, mano. Lê o que você acabou de falar, Daryl. Vou ler o que você tá me falando, da Olha o que, que eu interpretei. Você tá com medo de jogar um jogo que solta poderzinhos purpurinas no ar, né? Ela solta... <risos> Solta poderzinhos no ar você tá com medo de jogar o joguinho das fadas que todo ano, toda season reseta. E você nunca vai descobrir o seu real elo porque você tem medo de jogar o joguinho das... Das fadinhas. Brilhinho. Aqui, ó. Brilho. Parede. leu o que você falou, pai. Lê de novo. Pronto. Vai jogar ranqueada. Não tenha mais medo, beleza? Lança a brabinha, meu príncipe. Matei. boa, boa, boa, boa. boa. Output oh, transcript: Ou, aqui o tá top. Ó! Oh! tá bom pra gente, mano. Também acho. Matei a Trox lá atrás. Vai, Kai, só foca o seu pauzinho. Aí, tá sem flash, né, Kai? Pode ser o cogumelo. Ah, seu cogumelo. Ai, vai, que pena, cara. Que pena que a Kai já flashou em mim no mid ali. <risos> Ele quadra aqui, galera. Não oficial, vai, peguei. Com o Nuno, eu vou comer seu Conuno, eu oh. vou comer seu Conuno. Hoje eu te burro ah. tudo, tua pra onde Caralho, o mundo eu vou comer Caralho, não vê? ficou andando em cima. Uhum. Tá bom, só Seguindo sai, hein, mano. Ó, só sai o quê, Marquinhos? Isso. Eu, vou eu vou ficar bufando o wave aqui. Mano, e se nós der um dash de folgado? Ó, oh, gastou Ai, o Tia então Zyra, tá... já é bom, já tamo oh, bem. Bom. Tem que puxar outra wave mid, mano, antes de entrar Rio. Caralho Aí, ó. Puxou o wave mid, agora é tudo nosso. Nossa! TROLEI, FAMILY. Se o um cara não. morrer, eu tô feliz. Não Ai, vai não. morrer ninguém. Nossa senhora, que coisa bonita. Nossa, nossa foi lindo esse combo, né? Mendiana, né, família? Mendiana, né, pai? Ah, mano, esse couro vai me dar dieço, tá balando, <risos> salido, de um é é chance, é, tá Senta lá, Xen, senta lá, fi Senta lá, ô Senta lá também, você aí, é ô, Cebolinha O que do cara é homo lavanda, mano Senta lá, Cebolinha <risos> Vou dar tempi, desanima não, mas tô chegando, Sim, né? Ó, oh, a chegou. Tem R, tem R sim. Caralho, não vai Senta tá lá, bacana. Cebolinha. Caralho. Tá, vai. Mas... Ai, ai. Talvez eu vou aí, mano. Deixa eu ver. Ah, virou ovo, virou ovo. Mas eu não mato. Não mata o que, paizão? Tá maluco? Ah, sério, na moral, mano, se tu tivesse do meu lado agora nós tivéssemos uma no Mala House, eu levantava pra te dar um abraço. Mano. Sério, um beijão na tensa e falava, Marquinhos, sério, mano, você é o meu herói, meu guerreiro, mano. Sério, é meu Deus Esse flash foi muito bonito, mano. Pô, saiu um do nada Sem igual... medo, mano. Uh, salvei! Salvou? Nem fudendo. Pra caralho. Tá, tô na frente da Lívia. da Lívia. Como é que é o nome? Eita, vazou, vazou. Livia? Ah, não despista, não. Não despista, não. <risos> Vazou. Vazou o quê? Vazou, mano? filho. Ô, o o Ricardinho. Ricardão, Ricardinho, de folgado, velho? Eu, Ricardinho falei, eu sabia, mano. Eu sabia, mano. Eu sabia. Fui, fui falar meu, da não, Lívia. Ô, Lilia. <risos> Doidão. Mano. Tô me virando, mano. Ah. Tô me virando daqui a Mais um itemzinho só, já tô me inventando. Oh oh, oh, oh, oh. Gemido por sub? Ai.